Era 1997 quando eu nasci no morro do Zé Bombom. Uma quebrada muito distante. A vida por lá não era nada fácil, então logo entrei para a vida do crime. Foi lá que eu conheci Nagasaki, a garota que vendia erva.